nossos equilibrios vão mudando, né? Não, é que eu, eu na véspera não, do, do, calçada, do, do Baby Jane que eu fiz lá em São Paulo, eu fraturei aqui que no eu rio. caí do, do, do, do, do rio, eu caí de quase que pra, da altura do palco que eu estava subindo a escada, não tem. Agora o meu minha bolsa com um cuidado, que era véspera de estreia, a eu estava levando coisa pro camarim. Um, um, botei no último degrau, passei pro palco. E subi, para le levantei para subir no palco, a bolsa me puxou e me jogou lá embaixo. Praturei aqui. Ainda estou com pequenas ceguas. E hoje de... não fiz, não acho que como tem uma estreia também, caí de cara no chão lá na, minha... na, na saída da minha casa. Bom, acabou. Não, não adianta. Eu digo sempre que se, um, se uma carreta de 28 toneladas não acabou comigo.. Sem chance para qualquer um. <risos> Escute, Natália, você sabe que é, eu e meu filho compramos os direitos do Panorama, vamos estrear em abril. Lembra que você fazia a esposa do Ed Carbone? Imagina. Que era tão Imagina. lindo, não né? Era tão lindo, era um é espetáculo. Era é. liso, né? era muito bonito. A ideia do Frantini e do, do, da dessa de fazerem, como hum, aqui não tinha para fazer a, a ponte, fazer um. Um era o embasamento, um embasamento da ponte. Era bonito aquilo. Muito eu assisti os ensaios gerais, porque o Daversa era meu professor, né? Você lembra que a gente saía junto? A gente ia ao cinema. <risos> e eu, o Natália, o Daversa... Daversa era uma coisa apaixonante, né? Era apaixonante, uma né? Cabeça, né? Uma cabeça que eu conheci. Uma uma personalidade assim. E, de, ao mesmo tempo, a, a, como os grandes, né? uma simplicidade absoluta. É. Um dia eu preciso conversar com você sobre o Alberto, porque a minha tese de doutorado é sobre um argentino que levou ele para a Argentina, levou o Alberto para a Argentina e também continuou em contato com ele aqui. Túlio Carella, um escritor argentino, dramaturgo. E eu queria saber como é que era o da dirigindo. Research. Você tem uma ideia? O que eu mais tenho saudade assim, na época de, tra de trabalho, de tudo, tudo, tudo, era, era da, da, da, da, dos ensaios de mesa. Que eu era de uma, era uma enciclopédia, riqueza. né? Era de uma coisa. Aí quando você vê que as pessoas não têm no... paciência de ler uma peça duas, três vezes numa mesa. Você olha e diz: é, não é à toa que, que o caminho aí tá, que está tomando é esse, porque ninguém quer saber de nada. E né? o TBC foi uma marca disso, né? De, dessa, dessa... O, TBC, o TBC marcou uma, uma renovação da visão do teatro, do, do teatro moderno. No, moderno, que eu digo, é do nosso século, do século passado, metade do século para cá. Porque aí, depois, teve todas as, todos os derivados, as pessoas que... É uma é Outras vertentes que foram surgindo. Pois é, que, que, mas que foram surgindo alimentadas por essa é coisa aqui, fonte, esses professores. Porque eles todos que vieram aqui, eles praticamente foram do, do, do ano de ouro da, da, da escola do D'Amico e quando eles vieram para cá a de Roma. é e, e foram contemporâneos de, de, de turma praticamente quase todos o, o, o, o, o, o eu tive em mãos uma carta do do do, do, do, do, do Gasman convidando Davessa para para fazer uma direção para ele quando quando, quando Gasman veio aqui eu estava na escola eu tava e no, no, no, no, e aí o Gasman esteve aqui e o Daversa convidou o Gasman para ir à casa dele. Ficamos conversando lá até de madrugada Aí a esposa Hélida fez macarrão às sete horas da manhã. E ali eles falando sobre a história do teatro italiano, assim, com uma desenvoltura. Foi um o ano, um ano que marcou as lá. Tá e aí esses homens vieram para cá por questões da... da, da no período da guerra, de tudo mais, que eles depois vieram... como o desenrolar das coisas, resolveram ficar. E foram professores, velho. Bom, é que nós um Gianni Rato... De... Teve o Rogério... O, Rogério, o Rogério teve... Salte! Foi um momento que o, o, teatro, o teatro nosso se renovou como visão Teatro já tinha também o Zimba com os comediantes lá no Rio. O seu microfone está pegando tudo tá, aqui, assim. é potente. Tá, tá ótimo. Tá pegando. A gente podia fazer um na frente, né? Uma gravação, é, uma, uma... Não, a gente faz a gente faz eu tô todo dói eu dei de cara no chão. Mas deixa eu te contar, Natália. É um pouco a história contemporânea aqui do, do TBC. Claro que eu fui público do TBC, eu, na Escola de Arte Dramática vim assistir os ensaios gerais, particularmente através do Daversa, que o Daversa era uma pessoa com quem eu, eu trabalhei muito. E é, quando eu estava como presidente da Funarte, o Celso Frateschi, a Magnolia, que era dona aqui, a Magnolia do Lago, procurou o Celso e falou, olha, eu estou morrendo, estou com câncer, eu vou vender aquela porcaria, aquilo só me dá trabalho, só me dá despesa, e quem comprar, quer então eu estou oferecendo para o governo, para o governo adquirir. E fez um preço de 5 milhões. O Celso deixou tudo organizado, aí eu substituí o Celso na Funad. E o primeiro ato que eu fiz foi de compra da, do, do TBC, para que não virasse garagem, entendeu? para que não virasse... O que, que no Brasil significam leis? Porque elas não são respeitadas. Eu nunca vi. Eu sei que eu, eu acho que é o único país do mundo em que lei pega lei, e tem lei que pega e que tem lei que não pega. No Brasil, né? A, a lei não pegou. Eu não entendo. a lei não pega. Isto aqui foi tombado. é, ele é tombado o elefante não tombou. Mas aqui é, ele é tombado no Condefat. E ele é tombado no compresso, no, no, no compresso, que é o daqui de São Paulo. E, e no entorno dele também? Pois é, o entorno é o entorno da oficina, que também estava tombado e o entorno de fato, simplesmente mas então, destombou. Agora, mas então como é que é? Você. É, um, um tombamento é uma lei, ou não é? É. Ela é respeitada ou é respeitada quando serve? O negócio é o seguinte: quem determina é, é, é submetido a um conselho. Esse conselho, esse Mas tal submetido do. Submetido porque o, o, pode deixar de valer um tomb, tomb, é claro. tombamento? Tarde, é claro que não pode. Você é pessoa existe <risos> ou não existe? Então, de repente, querem discutir sobre uma coisa que não tem discussão. Que não tem discussão. Querem modificar uma lei. Vamos lá, então vamos, então vamos mudar. Olha, eu estou devendo uma porção de, de, de, de, de, de, de, de, de dinheiro para o fisco, né? Todo, todo mês vai, vai um. Vamos mudar essa lei? <risos> de, de, de, de, de dar o um perdão para a gente. Não né? é! Afinal de contas, o, o, o, eu não sei, mas a, a, a, devia haver, se não houvesse nem a lei do etc, etc., etc. Devia haver um mínimo de pudor histórico nessa gente. Pudor. Esse país eu acho que não conhece o significado disso. Eu, aliás, eu estou muito, muito tendendo muito a, a, a achar que nós devemos voltar sim e com muita urgência ao uso da palavra constante nos teatros e bem explicada, porque as pessoas não estão mais entendendo o nosso idioma não sabem mais o significado das coisas. E eu acho que não saber o significado, e, e, e de história também temos que cuidar, porque não saber, aqui no, no, na cidade de São Paulo, o que, que é o Teatro Brasileiro de Comédia e o que, que é o Teatro Oficina, daqui a pouco vão querer tirar, fazer, fazer uma torre no municipal? Ou não? Pelo andar da carruagem? Com tanto lugar, isso aqui nós não moramos no Japão, tem lugar a beça é para se fazer, o diabo aqui tem que se fazer no lugar do TBC, no lugar do, do, do oficina, que são, que são raízes do perfil cultural dessa cidade, meu Deus. Que Brasil! Porque, na verdade, isso se expandiu pelo Brasil, na verdade, isso, o, o TBC ele criou, uma, uma, uma, uma atmosfera de, de, de crescimento e de fertilização cultural que, que, que, que, vivemos, que, que transbordou nós pelo a país. Os que passaram por aí, os que passaram por aí, este, e, uns italianos, um italiano chamado Franco Zampari, que, que, que, Era che um industrial. Que, que chegou aqui em 22 e que amou esse que quis fazer nesse país uma coisa a viver, que é o teatro. E nesse momento, acho que foi em 48, 48. que ele pegou e conseguiu este lugar para fazer o, no, o teatro amador no bom sentido, no sentido que a palavra quer dizer, dos que amam o teatro. A Escola de Arte Dramática nasce junto com o TVC. Agora, como é que se faz? Porque nós parece que hoje em dia vivamos, vivemos dentro do nosso estado cultural Vem os amadores de teatro. E o oposto disso, o que que é? Porque eu acho que é com, com, nós temos que aprender a respeito para poder lidar com pessoas que não querem absolutamente que exista o teatro. Porque o teatro, ainda que haja toda a tecnologia em volta, em o teatro é o lugar chama... de discutir o homem. Exatamente. Então isso incomoda muito. Discutir a sociedade. Exatamente. Um Mas projeto, quando eu falo no homem, né? eu falo do um homem... No sentido maior da palavra. Então é uma coisa que incomoda. Então por que as pessoas não vêm a público e dizem diretamente o que está incomodando? No teatro brasileiro de comédia, o que está incomodando no teatro oficina. Não tem outro lugar para se fazer uma porção de coisa. Aliás, essa área toda, se não me engano, é tombada. Pois é, o bexiga é um dos lugares que... Mas vamos destombar. Existe lei agora para destombar o fato cometeu esse, esse absurdo de de, de, de, de, de, de, de, de simplesmente de estombar uma coisa que estava tombada. Mas eu quero saber de uma coisa, o, o, o, o que que tem tem o poder maior é o estado, o que ele significa, o que as coisas, o que as leis significam ou um umas pessoas que estejam de passagem por um corpo. De passagem por ele. A ver com que finalidade que fizeram isso, entendeu? Pra, pra que, por que, que fizeram isso? Qual é a argumentação que usaram? Entendeu? Eu acho que isso deveria ser pesquisado mais profundamente. Olha, o, o, o que tem. O que, a reunião. Eu não participei dessa reunião, mas que foi absolutamente escandalosa, entendeu? Porque não havia diálogo, entendeu? Não havia diálogo. Isso foi determinado por esse conselho. E por isso simplesmente se ignorou que tinha sido. Então, qual é a argumentação válida desse conceito? Eles falaram, não, foi eles que eles falaram? Eles dizem que, que as torres, por exemplo, que vão ser construídas, elas não afetam o patrimônio. Não afetam o patrimônio. acontece, é o que eles que dizem. O, o, o entorno também é tombado. Exatamente. É tombado, não, Eu quero saber. É porque que, que cargas d'água. Meu Deus do céu, nós temos eh, eh, partes da cidade que, que, que precisam. Ah, de, tem até um lugar que, que, que é de coisas monumentais, lá no Alfa. Por que, que não vai para É maravilhoso fazer aquilo viver, porque aquilo é, é considerado um, um, um entorno da cidade, meio longe, meio difícil. Precisa movimentar aquilo. É muito bonito, Natália. Tem um projeto desse, de, de reforma que foi comprado pelo governo foi tombado também para transformar isso num memorial do Teatro Brasileiro. E isso foi do que, ela, do que ele é. A, é, aliás, a reforma exatamente. está na metade, está parada. E o que, que, que finalidade tem essa, essa entrega a outros, outras pessoas que não entendem esse projeto? na verdade está dois Eu participei, eu, eu convidei o Armando Pascoal para vir para cá, na época eu estava. Então esse projeto foi montado absolutamente. Visando a, construir, a fazer com que o TBC recuperasse esse papel e passasse a ser um memorial do teatro brasileiro, assim como tem a comédia francesa, para se fazer dramaturgia brasileira, entendeu? E que ficasse aqui dentro desse contexto do oficina e do bexiga, que o bexiga é um, um espaço cultural, sempre foi. Mais ainda, quer dizer, tem, tudo, tem todo esse esse projeto a ser, a ser realizado, como a ser realizado da, da, da, da, a, a, a, a, o, o marco da, da, da existência das raízes do teatro, do teatro de, de, de São Paulo. Afinal de contas, eu sei que nós não temos, nós somos um país muito sem memória, mas eu acho que se não cabe ao Estado ainda preservá-la e cultivá-la. Eu me pergunto a quem deveria caber esse, esse papel. E não é assim, quer dizer, é o teatro brasileiro, e nós estamos num planeta desse tamaninho, do teatro universal, do teatro em si, que se resistiu, eu acho que há vários milênios, eu não creio que este século seja capaz de destruí-lo. Eu acho que ele é mais antigo do que tudo que está aqui querendo apagar as vozes que incomodam. Muito importante essa sua fala porque é, ela vai se juntar, o, o Metrópolis fez um apanhado de depoimentos que tem Paulo falando, tem Fernanda falando, tem Nídia Alicia falando e uma coincidência absoluta com relação do ponto de vista, do sentido dessa preservação. Entendeu? Esse rapaz, que é o ministro, ele simplesmente falou, a primeira coisa que ele falou foi vamos privatizar porque o Estado não tem mais como se responsabilizar por isso, entendeu? Quando isso, o Estado tem a, a, a obrigação de, de, de se responsabilizar por isso. Essa é a verdade, entendeu? Porque é, e, a cultura... desculpa eu te, eu, desculpa eu te interromper, não, não, eu quero... mas é que por, para que... Aqui... Uh, para o Estado, a educação, eu já não gosto nem mais de, de usar a palavra porque ela tem sido muito mal usada, eu falo que a formação de nossa gente esteja tão sucateada. Então não vamos con co contribuir para acabar de sucatear tudo que resta do pouco que existe dos marcos de cultura de, de, de, nesta cidade e neste país. Eu estava lembrando, Natália, do, do, do trabalho que você fez lá no Paraná. Entendeu? É, é, é. Conta um pouquinho pra gente do, daquele trabalho maravilhoso que você fez lá no. no, no, no... É, foi na época do Lerner, Nós fizemos, havia ali um, um movimento incrível chamado.. Ô, um... oh, meu Deus, acabei de citá-lo ainda há pouco. Universidade? Não. não, não, não. Ai, dá um tempo um porque fugiu. Você, você. Mas a dona Natália saía do Rio de Janeiro e ia para lá. Eu herdei ali a, a função do Rubens Correia, que levava o teatro para lá. Era. Era. Ah, meu Deus. Deu um corte né, na minha cabeça. Da, do qual fazia parte a Universidade do Professor. Era um movimento que que existia para abrir a cabeça dos professores, reunia reunia os professores do Estado inteiro porque eles cuidavam da formação da, da, dos professores que está, estava tão, tão, tão Frágil. desacertada. Eu sei que havia a necessidade de, de sentir que. Toda a carência da nossa formação está lá, nós estavam cuidando primeiro da parte da educação primária, do primeiro grau, porque é lá que o ser humano aprende a pensar e aprende a aprender, porque a grande parte dos nossos estudantes não sabem sequer mais aprender, porque eles não têm a curiosidade intelectual despertada. E não havendo curiosidade intelectual, não há aprendizado. Você só aprende aquilo que te interessa. Então, era extraordinário o trabalho. Veio gente do mundo inteiro olhar aquele, aquele trabalho que se fazia em Faxinal do Céu. Faxinal do Céu. E eu, eu vim ocupar o lugar que ocupava Rubens Correia, Cruzei com orquestra sinfônica. Que vinha. Eles achavam muito importante o lado da cultura junto ao lado técnico do, do, da, da, das aulas, das instruções. Eu me recordo, Natália, que quantas vezes eu encontrei com você, você vindo de lá, o seu entusiasmo, a sua entrega para o projeto, para o trabalho e o resultado que deu. Que deu. Que Infelizmente, deu. como tudo que é bom neste país não vinga e não continuou. Foram, eu, foram quase quatro anos eles tiveram... E, deu, e também a alma daquilo se afastou, esteve doente, tentaram continuar com aquilo, não sei nem se continuaram, mas não souberam seguir a, o plano do projeto. Mas de qualquer maneira, o que eu quero te dizer é o seguinte, o projeto que está aqui já, a parte civil está toda pronta, nós elevamos a altura da plateia, a boca de cena continua aquela, conseguimos conquistar uma, uma, uma, uma, uma coxia para o lado esquerdo. A parte de baixo tem uma, parte de, uma, sala, uma grande sala de ensaio, mas também que pode ser uma sala para registro, para você assistir é, peças gravadas. Tem os camarins mas com elevadores para subir para o palco. A parte de trás tem elevadores cênicos, a parte de. Aqui, a sala tá Esse espaço aqui, aqui onde era o, o, o, o, o Nekbar, aqui está esse espaço de convivência, está maravilhoso. Lá em cima é um terraço. É. É desse lado. O, o Nekbar era é desse lado. É. Aí o. A, a, aí o. A gente tem um espaço de expositório aqui em cima, ainda tem mais um espaço teatral lá em cima. Entendeu? Nós usávamos para ensaiar. Das últimas é. coisas que eu me lembro foi ensaiado. Com... É é, das últimas coisas que nós ensaiamos lá foi com o Jane Rato, que ia fazer o Dostoevsky, o crime castigo. Tinha Fregolente, no elenco, Fernanda. Meu Deus do céu muita coisa aqui Pois com é, é, muita coisa. Era um projeto extraordinário. Eu participei, talvez, do, da única viagem que o, que o TBC fez para o Sul. Eu fui até Porto Alegre. É, Qual era o seu tá? Eram quatro. Pagador de promessas. Ah, o, o, o, o, o, Ai meu Deus do céu, eu tô que Pagador de palestra. O panorama, a Leonor de Mendonça e, e, e, e eram quatro. Rua São Luís. Leonor de Mendonça nunca mais foi montado. Era, era, você fazia. Era uma coisa tão emocionante. E antes de mim a Lídia. A Nídia. Que fez a primeira versão aqui. Eu me lembro quando você chegou da França que você veio, você vinha do Barro, né? Do, do... Da escola do Barro. Da escola do Barro. E eu vim, eu... a primeira coisa que eu fiz foi o Nelson Rodrigues no Municipal com a senhora dos afogados, que eu... foi feito. E depois, isso foi em 54, em 56 eu vim para o TBC. Primeiro, a primeira no Rio, depois viemos para cá. E saí em 62. Hum. Quer dizer, para mim. O TBC foi uma forma de, de plantar solidamente a minha, minha carreira em termos profissionais, onde fazia o teatro de Para é teve... se somar a essas experiências todas, entendeu? E isso, é, isso que é, O teatro é isso. Ele tem esse papel também de semear, de, de, de, de, de, de compartilhar né? justamente as experiências. Né? De compartilhar e de trazer de, de, e de reflexão, compartilhar né? a. Qualquer tipo de, de, de, de, de emoção que você possa imaginar, que atravessa o ser humano, vir analisá-lo no palco com, com um público, que, que, principalmente com o qual você partilha todas essas experiências. É uma coisa fundamental para a cultura, para a educação, não gosto do termo, para a formação do país. Trabalhou com mestres como Adolfo Chelli, Rogério Jacobi... Ah, os dois, né? Gilberto, não, com os dois, com, com Alberto Daversa, com Maurice Vanou, que também é belga, que veio e ficou radicado no Brasil e fez muita coisa, fez um trabalho lindo. E, e, e com gente brasileira aqui, Flávio Rangel, Antunes... A Demar Guerra era assistente aqui também. então quando... Quando... quando Tcheli e Tônia fizeram sua própria companhia e ficamos aqui, ficou, ficou o Flávio Rangel o, fazendo o Pangador de Promessas, fazendo a, o Jorge Andrade... Pedreira das Almas que tu avias dirigiu, lembra? Que fazendo a escada na fase nacional, né? Então não é uma fase, aliás o, o, o TBC sempre fez peças nacionais. Você sabe não, eu não disse, é, começou, de... começou com a vida, né? começou teve não, ele começou com Teve uma peça que eu não, não lembro o nome dela perdida, mas eu sei que de qualquer maneira ele fez muita coisa sempre, mas apenas evidentemente com as suas raízes de de Zampari e os, e os italianos de, de, de, uma, de uma, digamos, elite é, social de, de São Paulo, que foram os que criaram o TBC, eles tinham muito apreço pelo movimento teatral no, no, no universo, no planeta. Não além só no... Faz... Cruz né, que trabalhou junto, né, que tinha também essa mesma finalidade com relação ao cinema, né? É claro. E que os artistas do TBC também participaram, né? Da... Você, tem, você tem, eu acho que, no, no TBC, praticamente, a, o berço de todas as grandes companhias que se formaram aqui em São Paulo. Foi o berço né, nessa fase do teatro, evidente. da com as oficinas que tão areia, e, areia, e tudo. Então... Tudo, tudo, tudo. Todos eles, de alguma forma, e os que não estiveram aqui participavam da vida teatral que é de São Paulo, que era muito intensa e da qual muita gente sente falta. Eu acho, eu acho que foi importante esse depoimento seu, porque aí eu, um pouco eu, eu queria relembrar, porque eu fui aluno da escola, então todos esses diretores foram professores na escola também. O meu maior professor foi o da Versa, né? O da Versa foi quem eu mais convivi, mas eu conheci praticamente todos. E nós tínhamos o privilégio de vir assistir os ensaios gerais aqui, entendeu? a gente aprender a, a, a, o, o, o processo todo criativo, de como num, num teatro que tinha esse papel tão importante, a gente vê o acabamento, o, o, o, o, como com aqueles grandes atores que estavam ali em cena é, lidavam justamente com, com a finalização do seu trabalho, entendeu? Então, tudo isso... Os, os é... marcos, os, os marcos né, do, do, do Teatro Nacional que, que, que estiveram... Bom, Cassiúl da Becker, gente. Cleide. Cleide Iacos. Fernanda. Nietzsche. Dizer... O Raul o... Você tem todo um berço do teatro brasileiro e, e mesmo do, do teatro, digamos, mais nacionalista, que se alimentou desse trabalho de formação que foi, que foi feito aqui e que poderia ter, continuar sendo feito aqui. Não sei por que cargas d'água, não, não consigo entender o TBC é assim, puxado, ameaçado possivelmente distinção. Será que alguém nesta cidade concorda com isso? Aconteceu uma coisa muito bonita em Porto Alegre. Com aquela com aquela criatura inacreditável que é Eva Sofa, que é aquela diretora pensaram tirar Eva Todor de lá. A cidade veio abraçar o teatro. Foi uma das coisas bonitas que aconteceram nesse país não foram os atores só foi a cidade preservar porque o que ela fez ali é uma coisa milagrosa. Eu, eu acho que devia ser eu sempre digo que devia devia ser tá obrigatório não devia ser obrigatório a qualquer criatura que vá administrar dirigir mexer com o teatro fazer estágio com a Dona Eva Sobra porque é a maneira de vocês não fazem ideia daqui o que o que é aquele teatro o que... e o teatro que ela e o que que ela construiu do lado ali é yeah. é uma coisa inacreditável então esta mulher quando foi ameaçaram tirá-la uma pessoa dirigindo um lugar como aquele a cidade abraçou caberia São Paulo abraçar o TBC e o Teatro Oficina Exatamente. E se possível o teatro Maria de la Costa. Por que que acontece isso? Por quê? O outro Será teatro aqui no bexiga também, né? Tipo assim de tantos que são no, no bexiga. Né? E tantas, tantas coisas que poderíamos citar realmente é, no, dentro desse contexto que a gente está falando o, o, o bexiga sempre foi o ventre um pouco que, não só através dos restaurantes mas ele tem uma ambiência cultural muito forte e só essa história é. só essa história que você acaba de mexer aqui, de, de contar aqui já é o suficiente para justificar qualquer preservação meu Deus o que, é que, o que será que vamos preservar a Cracolândia repente fazer uma entrevista com a dona Eva Soffer, viu mesmo, ela é. não está bem atrás não está bem mesmo aí a mãe Natália eu eu reconheci você criança você fez muita novela na Globo parabéns você é uma grande atriz Natália Timber muito obrigada então quando vier abraçar esse teatro vem abraçar também Obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. O senhor também, tá um autógrafo para o tá. Queria o seu autógrafo. Tá? <risos> ah, também quero dar autógrafo. Então... <risos> Qual o nome do senhor? Será que eu vou chamar Sérgio? O senhor fez muita Natália, novela, No na último domingo também, também. a gente oh. conseguiu fazer é um abraço Será? aqui em torno da oficina e também em torno do TBC. A gente organizou isso. Teve um abraço aqui na oficina esse fim de semana. Oficina, pois é. Isso. É. Mas eu estou dizendo, é importante, é importante que, que, que, meu Deus do céu, será que essas pessoas, nós estamos, é, é, é, é só para fazer passeata que a pessoa se mexe, passeata muitas vezes é atabalhoada, não sabe nem porque que estão lá, exato. Eu acho que funciona. fizeram tanto, hum. fizeram, não, fizeram tanto, tanto, tanto, que perdeu a força. Eu Deus. fazia um fazia criado da Natália. É, do é, vale é, eu vale tudo. Natália, prazer. Eu sou sobrinho do Raul, sou o Rui Cotese. Eu sou aqui do Movimento sei, de Salvar o TBC. Sei. É um prazer muito... estar aqui com você. É, não, é muito importante esse muito. movimento. Muito. Mexe, mexe. Eu, eu tenho comentado, às vezes que eu já conversei com ele e que eu venho indignada. Porque é uma indignação, porque eu não sei. Eu, eu, porque essas discussões hoje em dia me parecem, elas, elas, elas estão erradas, porque isso aqui é tombado. Não cabe. Cabe quem vai tomar conta em termos. Precisa ter.. É como cargo público nesse país. Todo mundo devia ter fazer quase que. Mostrar que tem lastro cultural aqui, quando é uma parte de cultura, para poder cuidar. Não porque quer cuidar, porque a família, porque o partidinho X ou Y resolveu, porque, porque você nomeia as pessoas aqui, por quê? Porque o partido tem que ser, tem que ser a, a, agradado. Então procuram. É assim que se ocupa os caras. Olha, eu quando eu era estudante secundária, eu dizia assim, no Brasil, olha eu. eu Eu, eu dizia, no Brasil, quando você ultrapassa a barreira da corrupção, eu falava naquele tempo, e olha aqui, meu tempo de, de estudante é longe. Quando você ultrapassa a barreira da corrupção, você chega na incompetência. Por causa disso que me incomodava, como as pessoas ascendiam aos cargos, que não estavam absolutamente preparados para ocupar. Podem até ser honestos às vezes, mas não conseguem porque não, não estão preparados para aquilo. E a estatura para ocupar? A estatura, Enfim, tudo o que, o, que, o que permitiria as pessoas a ocuparem uma determinada função e não apenas a indicação por uma questão de política, ou melhor, de politicagem. Não é É assim que funciona e é por isso que acaba nisso que está aqui porque tudo isso é consequência disto é. e se nós não tivéssemos adquirido o TBC e eu, o ministro falou assim que não via por que adquiriram o TBC entendeu é, se não tivéssemos adquirido ele possivelmente teria sido demolido ou teria sido transformado em qualquer outra coisa menos um teatro entendeu e... É, já foi, investido, já foi investido uma quantia de 20 milhões. O, o, o, o, não me interessa o que o Estado acha ou não acha, porque isto aqui deveria ser, por bem, por justiça, uma, uma, uma preocupação do Estado. Exatamente. Se, se fala, fala muito em educação em termos de discurso político. Porque o que se faz... Você se lembra até de, de, de, de uma vez que eu, que eu conversei com você quando eu, quando eu me indignava com, a, com os rumos que tomavam certos livros indicados na educação, lembra? Eu não, admi, não admito esse tipo de coisa, eu não admito esse tipo de... de... de aviltamento das coisas públicas e, e muito mais ainda da cultura. A cultura, a educação é uma decorrência da cultura, não é o oposto. Exatamente. Vamos tentar fazer uma foto nossa de grupo aqui, ali na porta. Que ele quer fazer uma foto. Eu queria uma foto Ele quer fazer o nosso foto. Vamos. É, porque agora. Eu não sei, eu falo demais, vocês me dão corda? <risos> A universidade do professor, eu olhei aqui, foi a fechada. Foi fechada. No, em 2011. fechada. Depois a que a Arthur saiu dali, adoeceu e tudo mais, acabou. A Italanante também é lá, lá no contou. A Itala lá da Oficina. Essa portinha passamos muitas vezes por ela, e Daqui a pouco o Vigia vai abrir. Cuidado se o Vigia vai abrir. Ah, Não é possível, que, entendeu? Esse, esse descalado de, de, de, do cara das pessoas se de querer fazer. Vai em outro lugar. Mas é que quando você vai admitindo, você vai itana, você tá misturando itana. alhos com bugalhos, como tem acontecido há décadas nesse país, que nós estamos tendo a, a, a, a, a, professores impedidos de... De... Sobreviver. Não, não, não, não, não, não estou falando. Eles são professores impedidos de reprovar, impedidos de corrigir. Eu tenho falado com o pessoal pela, p, p, pelo Brasil afora. Não podem. Quer dizer, nós queremos levar a educação para um bando de analfabetos que sabem assinar o nome. Isso está errado. Começa lá embaixo. Começa, fundamental, come, come, come, começa lá embaixo, que tem, é, descu, é descuidado não, é, é vergonhoso. Eu fiz escola pública, meu filho, eu também. uma das melhores que tinha no Rio de Janeiro. Ué, escola bar, experimental Bárbara Otoni. colégio Pedro II era um dos colégios mais importantes do país. Eu, eu saí do ginásio falando francês. Agora você <risos> chega... No ginásio. Agora você <risos> chega... <risos> te obriga, te, te, te, te, te, te, te, te publica um, um livro que ensina que dois peixes é certo porque o povo fala assim, não. traz o que é o povo entrando bem nas faculdades, foi por dentro, tá? dá escola boa para eles antes. não, não finge que não, não não não pode tem que passar não interessa se sabe, se não sabe, se aprendeu, se deixou de aprender. O que, que é isso? É o que, que é isso? Natália, eu estou escrevendo biografia da dona Ruth Escobar. Que vida produtiva, né? E Corajosa. É, corajosa. corajosa. Né? E um capítulo sobre a dona Maria José de Carvalho. Oh, oh, oh. Você foi a também, né? Não, eu passei um bocado com ela. Tínhamos nossas. Divergências. Divergências. É difícil, né? Peraí, tá chegando. Mas ela era incrível também. era também. Uma é, personagem. Uma, uma uma ela, ela gostava de, de, de alguns poemas, principalmente do, do Pessoa, uhum. que é. ela botava a turma pra dizer. Era uma figura. Ela? Mas eu estive com o Pacheco outro dia. Ah, é? jogo. Está melhor do fêmur, eu... ele caiu, quebrou o fêmur. É, ele foi marido dela há cinco anos. Né? Dona é, Maria. É. Eu, eu, eu fiz Eles fizeram conceitos. aqui no TBC eu o sei. primeiro recital de poesia concreta no Brasil. Foi aqui no TBC. Diogo, Ruth Escobar, Maria José. Todos aqui. Pois é. Essa sala abrigou não, eu, coisas eu, históricas. Sim, mas, mas aqui... Ah, nós estamos num país em que não estamos cultivando... Nada, porque queremos destruir qualquer memória. Porque a memória nesse, nesse país, para o que pretendem fazer com ele, atrapalha. Pois é. <risos> Vamos? Eu vou ver se eu consigo te ver, viu? Ah, Legal, tomara. Querido, bom? Tomara. tomara, você eu vai gostar. Não, viu não eu, eu vi, a vi o eu A Benton. Clarice Werner também, eu tenho uma paixão por eu ele. Eu vi o Beethoven nesse Chopin. Tem é bom Tem que ver o Chopin. Tem bom gosto. Você falar? Quer falar tchau pra Você já falou tchau pra ela? Estou é? É, fazendo tchau para ela poder então, tá. Vamos. Então, tá bem, Vamos. Está né? uh, machucada ainda a tá moça. Assim, é tchau, tchau, tchau, Natália. Prazer, meu amor. Vocês deram corda, agora se virem. Agora vou tá. <risos> Obrigado, querido. Tchau.